O Alfa e o Ômega Pois eu sou Deus de perto e não de longe. Jeremias 23, versículo 23 Eu estou mais perto de ti do que as tuas mãos e os teus pés, mais perto do que a tua própria respiração. Eu sou a consciência de ser. Si. Eu estou em tudo o que você um dia venha a Ser consciente de ser, no princípio e no fim. Antes do mundo ser mundo, eu sou. E quando o mundo deixar de ser, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Este eu sou é a sua consciência. A não ser que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Salmo 127, versículo 1 a não ser que o Senhor, sua consciência, estabeleça primeiro o que você procura, você irá trabalhar em vão para conseguir o que quer. Todas as coisas devem começar e terminar na sua consciência. Então, na verdade, abençoado é o homem que confia em si, pois a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Você acredita em Deus? crê também em mim. Neville Goldaro